Em primeiro lugar, quero te agradecer por você, quero te agradecer por você ter confiado aí no nosso produto, aí comprado aí no Mercado Livre, tá? Eu, Vaz, eu, cara. eu sou José Alves aí, prazer muito grande te conhecer. Qual que é o teu nome, por gentileza? É, o, é o, Éder. o Éder. o Éder, e esse canto que você quer editar aí, você tá vendo aí a tela do meu monitor, né? Sim, sim, tô vendo. Eu já uhum. baixei já, eu já baixei aquele arquivo que você me mandou, aquele canto de coleiro, né? Sim, sim. E agora eu vou trazer aqui para a tela, para a gente poder editar ele do jeito que você gosta, do jeito que você prefere, tá? Beleza. Você tá podendo ver pela tela do computador aí, né? Sim, tô vendo. Pelo Ei, celular aqui. Olha só, esse aqui então é o canto. Eu já tô vendo que tem um ruído aqui. Uhum. Eu, já, eu já percebo. Ó. Sim. Tem um ruído aqui imenso, mas eu vou Legal. tirar esse ruído agora. Show de bola. E esse aqui é o canto, ó. Escuta aí, ó. Ó. Isso. É o que não deixa o pássaro aprender. Legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse ruído. Vou tirar esse ruído aí. Enquanto eu estou trabalhando aqui, queria saber um pouco mais de você aí. Me conta aí um pouco aí como é o seu plantel, quantos pássaros você cria, como é que é aí o, cara, o seu início. Como é? Conta aí para nós aí. Cara, eu tenho. Eu sou farmacêutico, né? Sou proprietário de drogaria, então não tem muito tempo. Eu, eu crio por hobby mesmo, já há alguns anos. Tenho coleiro, sou mesmo com coleiro, tenho três machos e três fêmeas. E tem uma área bem espaçosa, assim, a gente consegue, consegue criar bem lá. Tem, tem uma turminha boa lá, faz bastante bagunça. <risos> e aí, aí é o que me interessa é saber dessa bagunça que você tem com esses bichinhos aí. <risos> e são quantos pássaros que você possui? Tem seis no total, né? São três machos e três fêmeas Entendi. E o seu planejamento é o que? Você quer criar com eles, você quer reproduzir ou você quer só colocar o canto neles? Não, a minha ideia é para torneio. A gente, a gente, eu comprei de um criador assim bem renomado aqui no Brasil e tal, que já tem uma, uma, uma genética é, assim, predisposta para torneio, né? Aí a gente está preparando esse canto aí para encartar para disputar, disputar torneios, assim, futuramente. Bacana, aí nesse torneio você vai participar do Fibra, né? Daquele canto mais rápido, do é... canto curto, né? Isso, isso. É, o torneio Fibra, de, de... Coloca na estaca lá, o que cantar mais ganha, né? E é gostoso Realmente demais, é... né? Ah, é bom, é emocionante, né? <risos> e como é que foi o teu aí... começo aí no sentido de criação, assim? Qual é a origem? Tem pai familiar? Quem é que te, te colocou Cara, isso... nessa brincadeira aí de verdade aí? Isso começou, eu acho que eu tinha sete anos, sete anos. Na época não era proibido como é hoje, né? Hoje você tem que ter os animais legalizados e tal, registrados no Ibama, tudo tinha um pouco mais burocrático. Quando a gente era moleque não tinha nada disso, a gente pegava na natureza mesmo e criava em casa, então, a gente foi, na época, era muito comum a gente fazer esse tipo de coisa. É, a gente, eu fazia com os colegas, a gente pegava, tinha alguém em casa, criava. E foi pegando gosto. Depois que virou adulto, a gente acabou, acabou continuando o hobby aí. Entendi. Mas aí, nesse caso hoje, né, acredito eu, eu imagino né, que você hoje já de, deva ter entendido né, sobre regulamentação, sobre IBAMA, se é sempre importante sim. né como a gente tá gravando um conteúdo aqui que vai ficar público né é sempre importante para a galera entender que você não é um traficante você não é aquele cara que vai no mato não. caça o pássaro os seus não, pássaros com certeza são né? todos legalizados são pássaros criados em cativeiro sim. né tem anilha do Ibama sim, né cadastro tudo certinho né sim, sim. sim todos todos eu até comprei os meus de de um criador comercial do Rio de Janeiro eu prefiro ter uma quantidade, primeiro que eu não posso ter uma quantidade muito grande porque eu não tenho muito tempo para mexer, né? então eu prefiro comprar esses, esses, além de ter uma genética melhor você conseguir animais legalizados também, que você tem certificado de origem, tem nota fiscal tem aquela, aquela genética já garantida né? de, um, de um, um profissional assim respeitado no mercado isso tudo traz uma tranquilidade maior para a gente Puxa vida, é verdade. Eu sempre falo isso porque às vezes a, a, as pessoas que são leigas, né, elas não entendem, elas acham que você está traficando, acham que você está pegando um pássaro que é não, nascido é no, no mato, né, e não tem nada a ver com isso, né. É. Não, não, hoje, hoje, agora diminuiu muito, né, ainda existem pessoas que fazem esse tipo de coisa, mas... Infelizmente, é... né. Infelizmente, isso é, isso é, isso é muito triste. Mas esse trabalho que é feito, as pessoas que fazem as coisas de forma correta, além de gerar emprego, né, de você é, poder usufruir do seu hobby, você gera emprego, você faz um, um trabalho sério e, e você ainda preserva espécies, né, porque a gente sempre procura, procura cuidar bem dos animais e, e reproduzir e comprar somente de criador legalizado, então... Isso aí acaba inibindo o tráfico, né? O tráfico de, de, de animais de forma, de forma ilegal. E o que acontece? Acontecia muito e, felizmente, está diminuindo bastante. Olha só, dá uma olhada aí na tua tela novamente aí. Vê aí como hum. é que está o áudio. Olha só a diferença. Já limpei, já tirei todos os ruídos. Dá uma olhada aí. Eu vou tocar novamente para tu escutar, ó. Beleza. Ó. Agora eu vou voltar só para você entender o que, é que eu fiz. Eu vou, vou desfazer, tá? Só para você ver, ó. Uhum. ó como é que estava. Vê, vê, vê o risco que estava aí. Uhum. Dá para perceber claramente, né? Aí depois da sim. limpeza, dá uma olhada, ó. Ó, ele ó, fica assim, legal. ó. Ó, limpo. Tudo Ótimo. aquilo lá que você estava vendo, aquele risco enorme, grosso, aquilo ali era tudo ruído que estava nesse canto aí. sim. E esse, esse ruído, ele, ele, ele fica dentro das notas aqui, ó. Dentro dessas notas, aquele ruído, ele intercala aqui dentro, ó. Aí o que Atrapalha. é que eu faço? Eu, eu tiro aquele ruído e deixo apenas as notas do pássaro. Olha, olha como fica nítido, fica... Escuta aí. Ele tá cortando assim porque tá selecionado aqui, ó. Vou deixar tocar tudo, ó. Sim. É, o que tava selecionado ali, ele tava cortando no meio. Agora vai tocar tudo, ó. Percebeu? Sim, sim. Aí a nitidez, eu vou, to eu vou deixar tocar tudo aqui, ó, ó pra você ouvindo, ó. ó. Olha aí, ó. Sem ruído, ó. Aí você vai ver a diferença quando você colocar no aparelho para colocar pro pássaro aí. Ótimo. Olha aí, ó. Cantinho curto, né? Olha aí, ó. Sim. Esse é o, esse é o preferido aí da galera do torneio, esse canto curto aí. Olha, aqui tem uns ruídos aqui, deixa eu ver o que, que é isso. Pera aí. Aí aqui, ó, eu vou tocar aqui que Sim. eu tô vendo um ruído aqui. Ó, isso aqui é o, é o barulho do pássaro voando, ó. Ó. Ó, isso aqui eu removo, tá? Eu vou, eu vou inclusive, remover essa, essa cantada aqui pra não ficar... Essa uh -huh. cantada aqui prejudicada. Deixa eu ver se tem mais assim. Ó, aqui eu estou vendo mais uma. Eu vou abrir aqui para mim ver o que, que é isso. Ó, é, ó, o pássaro voando também, ó. eu vou tirar isso aqui também, para deixar uhum. o canto show, show de bola para você. Você está vendo pois meu parceiro, é. você comprou comigo, você já tem uma edição top das galáxias para você colocar aí para os seus pássaros aí. Tá tudo Pode, incluso, porque... você não está me devendo nada. Eu, eu, quero ah, até, eu quero até, inclusive, te agradecer aí. Mais uma vez, te agradecer. Uh -huh. Por você ter entrado aí no Mercado Livre e comprado o nosso produto. Alcançar uns objetivos, né? Ó. ó. Eu vou deixar esses peladinhos que estão bom. É, isso é bom. Isso é bom, sim. Ó, olha aí, ó. Olha aí, ó. E tá batendo menos 6, menos 6 dB, que é. O padrão aqui para não ficar estourando, né? Sim. Olha aqui, ó. Pronto. Ótimo. Agora vamos definir o tempo tocando e o tempo parado. O que é que você quer é que você pensa? Cara, eu pensei 30 minutos tocando e 15 parados. E acompanhando de perto, ó. Ó, tá vendo? espialadinhos aqui. Pronto, ele vai começar. Duas notinhas, duas notinhas, aqui são cinco, uh -huh. quatro, aí duas de novo. Quatro, cinco notinhas, e ele vai intercalando até chegar nessa aqui que é seis ó, uh -huh. olha aqui ó. Aí ó, seis notinhas, show de bola. Ótimo, muito bom. Show de bola. Pronto, agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou montar aqui essa, esse módulo, vou fazer um módulo aqui. Agora de canto para canto a gente pode deixar quanto? Deixa eu ver aqui, ele está com um, um é, tá com um segundo de canto para canto. Acho que está bom. né sim. Um, Sim, tá bom. um segundo de canto para canto e na virada de módulo colocar dois segundos porque aí entende que virou o módulo e nessa de virada uh -huh. nessa virada de módulo o pássaro vai escutar novamente o pialado entendeu uh -huh. é importante aqui eu vou colocar dois segundos aqui na virada do módulo aqui ó, dois, dois segundinhos cravados aqui e agora eu vou fazer a montagem você tá em que eu lugar sei. do país, meu garoto? Eu tô com o teu endereço ali na minha mesa ali, mas eu não olhei. É, eu sou do Espírito Santo, do Norte do Espírito Santo. Entendi. Puxa vida, lugar bacana aí que você mora, né? É, região muito boa, muito boa. Gosto muito aqui. Então, rapaz, Brasil, nosso Brasil é maravilhoso, né? Tem tanto lugar bacana, né? gostoso de se muito. morar, né? De se viver, né? Ah, a gente tinha que ter a oportunidade de conhecer mais, né? tem muita coisa legal que a gente não conhece. É, o brasileiro, o brasileiro médio, né? Quando ele alcança algum status financeiro, ele, ele por não conhecer o país que ele mora, ele vai querer é, conhecer outros países, quer ir para Disney, é. coisas assim, né? Enquanto é. que aqui no nosso próprio país, a gente tem tanto lugar legal que você não deixa dever é. para ninguém, não deve para ninguém, rapaz. Eu é muita coisa boa. Eu falo para você, muita você vai ali pro Ceará, boa. vai Bahia, né, Pernambuco, tem praias que são paradisíacas Sim. né? Tem sul do Brasil também é muito bom, né, São Paulo mesmo. Muita coisa boa, aí. Rio de Janeiro. É, é, é, é verdade mesmo, eu tô me lembrando aqui do Arraial do Cabo, aqui no Rio de Janeiro, para quem é turista, né, e quer tirar um lazer com um alto padrão meu um e. lugar aqui próximo né pertinho e é. sensacional é. E, lugar nossa, sensacional Rio. Rio tem coisa tem coisa muito boa nossa está? região dos lagos ali né E Campos né e ali né? sim só coisa boa mesmo de você dizer assim olha paraíso né Nós somos paraíso. Somos é só um paraíso desejado bom Agora é o seguinte, ó. coloquei aqui 30 minutos de canto, né? Com esse Sim. padrão aqui, com esse modo que eu acabei de fazer, com essa ediçãozinha rápida que eu fiz aqui para ti. E agora eu vou salvar, é, vou colocar no pendrive e vou te enviar junto com o teu aparelho, tá bom? Beleza, show de bola, muito obrigado. Eu que te agradeço mais uma vez aí. Valeu, eu que te agradeço, parabéns pelo, pelo trabalho aí. Trabalho diferenciado mesmo, geralmente a gente não encontra esse tipo de, de profissional aí no mercado, facilmente não. Parabéns. Muito obrigado mais uma vez, até uma próxima. Valeu, até mais.